Em uma sala com 43 alunos, ó, sublinhar para interpretar: 28 gostam da disciplina de matemática, 13 gostam da disciplina de português. Desses alunos, 5 não gostam nem de matemática. E nem de português. Assinale a alternativa que indica quantos gostam de ambas as disciplinas. Ou seja, quantos gostam de matemática e português. É isso? Legal. Interpretando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questão, melhor dizendo, que envolve a ideia de operações com conjuntos legal e nessa questão ele está querendo saber a quantidade de pessoas que gostam de ambas as disciplinas ou seja ele quer saber a quantidade de pessoas que gostam de matemática e português ao mesmo tempo legal primeira etapa ok eu já interpretei a questão já tem meio caminho andado aí ó. tá eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre conjuntos? Né? Sempre vem essa dúvida na cabeça. Pô, como é que você sabe? É pelas características. Toda questão de conjuntos, né, ela tem uma característica. Né? Ela tem algumas, né? mas uma né, é bem marcante. A ideia de pesquisa. Toda questão de conjuntos, tem essa ideia de pesquisa, né? Ideia de coleta de dados, né? Ideia de uma entrevista. Olha lá 28 gostam de matemática, 13 gostam de português. Pô, como é que ele sabe disso, né? Porque ele fez ali uma pesquisa, né? Porque ele realizou ali uma coleta de dados, ele fez ali uma entrevista. Então, toda questão de conjuntos tem algumas características, né? Só que uma é bem marcante. Né, a ideia de entrevista, a ideia de pesquisa. Legal? Então eu já sei ali que a questão é de conjuntos. Legal. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já. Memorizou o comando. Pô, para resolver essa questão de conjuntos, que ele está querendo ali a interseção, você vai usar o macete. Você vai usar o macete do I2. É isso aí. Não precisa montar o diagrama. O diagrama seria isso aqui, ó. A concorrência vai fazer isso daqui, ó vai montar o diagrama e vai equacionar, vai montar uma equação. Só que você não está nas trevas, você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai usar o macete do I2. Então, sempre que ele pedir a interseção de dois conjuntos, você não vai equacionar, você vai montar o macete do I2. Vamos lá. Como é que eu monto o macete do I2? Ó? Pega a visão. Ó. Macete do I2, ó, interseção dos dois. Soma tudo e subtrai do total. Repetindo. I2, soma tudo e subtrai do total. Marcão, que lindo. Vamos lá. Soma tudo. Quando eu falo soma tudo, é você somar os conjuntos. Ó. 28, mais 13, mais 5. Soma tudo. Você vai somar a galera da matemática. Você vai somar a galera do português. E a galera que não gosta nem de matemática e nem de português. Então, somando ali essa galera, ó, 28, mais 13, mais 5, vai dar 46. Menos o total. Qual é o total? 43. Então, vai ficar 46 menos 43, que vai dar 3. Então, quantos gostam de ambas? 3. Então, gabarito, letra C. Vem cá.